As pessoas dizem, ah, mas nunca ninguém viu Deus. Yuri Gagarin, quando foi a apenas alguns poucos quilômetros acima da Terra, numa viagem espacial e voltou, disse, eu fui ao céu e não vi Deus lá. Essa frase influenciou muita gente. Mas quem te disse que Deus está nesse céu? Quem te disse que Deus está nesse espaço o qual nós vivemos, nesse universo? Deus é infinito, o universo não é infinito, o universo é finito. Como a gente sabe que o universo é finito? Radiação de fundo é um corpo negro. Pela ciência, ao olharmos e estudarmos, se é um corpo negro e se tem uma radiação de fundo é porque ele tem uma parede, tem um limite até onde a coisa vai. Deus está numa esfera tão elevada, Tão transcendente que está totalmente fora desse universo. Acima parado. Primeiro Reis 8,27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter. Salmo 139, 6 nos ilustra isso. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, tão alto que eu não posso atingir. Como é que você pode pensar que Deus pode ser visto nesse universo? As pessoas também dizem, mas quando Deus apareceu? A pergunta está errada, porque Deus criou o tempo. A pergunta é, quando o tempo foi criado? Perguntar quando não faz sentido, porque o tempo não tinha sido criado ainda. Deus não precisa do tempo. O Deus das Escrituras ele disse que não olha para o futuro. Ele é. Deus não olha na frente para ver o que vai acontecer. Isso não faz sentido. Ah, Deus viu o que ia acontecer. Isso daí não é bíblico. Porque Deus é. Ele não será. Ele não foi, ele é. Em Êxodo 3, 13 e 14, diz, Então disse Moisés a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Esse é o Deus das Escrituras. Se você crê num Deus que foi ou num Deus que será, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia diz que Ele é. Deus não criou o mundo, o universo, olhando lá no futuro. Não, Ele já estava no futuro. Ele é o futuro. Porque Ele é no sentido de estar em todo o tempo, o tempo todo. Para você entender isso. Você precisa entender primeiro o que significa kairos e cronos. Kairos é tempo em grego e significa o tempo em relação a Deus. Cronos também é tempo em grego, mas indica tempo em relação ao homem um tempo finito, limitado. Daí originou-se as palavras cronologia, cronológico, do cronos, do tempo que acaba. Deus habita onde o tempo é ilimitado, eterno, na eternidade sem fim. Nós habitamos numa esfera onde o tempo é cronos, limitado, que acaba. Então, quando alguém pergunta quando Deus apareceu, é Gênesis 1.1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já era, já existia antes do princípio, antes do tempo, antes da criação desse universo. Do contrário, Ele não poderia ter criado no princípio, ou seja, Ele criou o princípio, Deus criou o tempo, o Cronos. E esse tempo finito teve um começo e terá um fim quando forem criados os novos céus e a nova terra. E Deus sempre existiu antes e continuará existindo depois, porque foi Ele próprio quem criou o tempo, o Cronos. Mas então se Deus existe porque eu nunca o vi, porque Ele nunca apareceu a nós, você quer ver Deus? Então fique olhando para o sol ao meio-dia. Você consegue ficar olhando para o sol sem lentes especiais e sem nada para proteger os olhos? O Sol fica a 150 milhões de quilômetros da Terra. Ele é 1 milhão e 300 mil vezes maior que o nosso planeta. O Sol tem 4 milhões 443 e 200 quilômetros de circunferência. Sua superfície tem uma área de 6,09 vezes 10 elevado a 12 quilômetros ao quadrado. Ainda assim, ele é pequeno se comparado com outras estrelas. A Etacarenai é mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. A Betelgeuse é 300 vezes maior do que a Etacarenai. E a VY Canis Majores, a maior estrela já descoberta, é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. E você tem a prepotência, de perguntar o porquê de Deus nunca ter aparecido a você, sendo que você nem consegue suportar ficar olhando a luz infame do sol, que é uma estrela minúscula comparada a outras estrelas? E você quer ver quem criou todas elas? Um Deus infinitamente superior, maior e mais reluzente, em brilho, em radiação, em fluxo de pureza, em poder e em glória. Você não consegue olhar para o que Deus criou e acha que pode olhar para quem criou se Deus chegar perto do planeta Terra. Ele o destrói só com a sua presença. Tamanha é a radiação que emana dEle.